Eu queria também saudar a presença do Arthur e do Atlas, que está presente no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente tem se falado desde que aconteceu isso. Um grande constrangimento que ele passou no Metro DF também é um atentado aos direitos humanos. A gente tem um grande marco legal nesse país que dá direitos às pessoas com deficiência, inclusive às pessoas com espectro autista. Então isso já está dado. É preciso que a gente denuncie. Tem dois problemas. O primeiro é o constrangimento ilegal. E o segundo, que para mim é tão grave quanto o primeiro, é a nossa que o metrô DF solta depois. É uma nota insensível, é uma nota de quem não percebeu que cometeu um constrangimento e um ato ilegal com um cidadão do Distrito Federal. O metrô DF precisa pedir desculpas pro Arthur, porque o que fez com o Arthur é um absurdo. Então a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que eu tô na presidência, tem atuado e eu fico muito feliz que você esteja aqui hoje e a gente está à disposição. Bem-vindo! A Atlas está no plenário da Câmara Legislativa, tem que estar tá no metrô, tem que estar tá em todos os lugares com você, viu? Seja muito bem-vindo aqui.